Nesta cozinha senti falta de criar uma zona de refeições e por isso vamos construir uma península. Ali temos a zona de confecção, águas, lavanderia e eu senti falta neste canto de construir uma zona extra de arrumação com bancada para máquina de café, para micro-ondas, o que for. E aqui é que vai construir a península. Vamos construí-la no seguimento deste, desta parte, deste móvel extra da arrumação, ok? okay. Então, daqui vai partir e vai criar aqui uma península. Eu fui ao Leroy Merlin, fui aqui aos tampos de cozinha, que é o seguimento dos tampos da cozinha, e mandei cortar duas peças de 45. Porquê? Porque os tampos de cozinha são de 60 e eu queria uma bancada, uma península um bocadinho mais larga, portanto 90 para isso. Tivemos que cortar aqui dois tampos de 45, ok? Ok. Carlinhos, dê-me aqui uma ajuda para fazermos os pés. Os pés, okay. é exatamente a mesma coisa, ou seja, eles também vêm cortados com 45 por 87 de altura. Da altura da exatamente, bancada. que é a altura exatamente. da bancada. O problema que vamos ter é a união disso, mas isso já não, está resolvido. Não há um problema. Mas não está problema nenhum. <risos> é, uma é uma construção. Então pá, ajude-me lá aqui então, a que foi? os técnicos. Trouxe o Rao esta, esta cantoneira, que de facto é. É, é muito resistente. Isto de facto vamos nós aplicá-la na parede okay. de maneira a assentar aqui o, o, o, o tampo 90, que você okay. vai fazer. Bem, exatamente. Bem, exatamente. Exatamente. Okay. exatamente. E depois os restos que sobraram do tampo, que é este, neste caso este, nós vamos unir não só o tampo superior, Com as duas peixe. peças, exatamente. E o, e o pé também. Ok, portanto isto vai estar por baixo dos tampos e que faz a união entre eles. Ok. E por fim, que é para sustentar o pé, o que é que eu fiz? Hum, você estas, <risos> estas coisas. Isto porquê? Porque o pé não vai ter... É uma playa, Não vai não ser é fixo só chão e o que nós vamos fazer. Vamos travá-lo de maneira que ele nem vai não para a frente nem vai para trás. Ok. Então, mãos à obra não. Mãos Más à obra. Bom, neste momento estamos a unir dois tampos, um de 45 e outro de 45. Existiu uma sobra que nós estamos a fazer, é a furação para fazer o, a guia do, do parafuso, apertamos e vamos fazer este tampo. E a seguir, voltamos a fazer a mesma coisa com os pés. Bom, nós vamos fazer o seguimento de, da península, vamos tomar como base esta, este bálvago que está aqui, vamos pôr aqui o nível, fazemos a furação depois é só sentar o tempo. Rui, põe o nível ver se está direito. Olha, mesmo sítio, agora é só marcar e vamos furar. com a hora de a gente fazer aqui a mesa toda, é assentar o tampo e pôr aqui os pés. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Isso, exatamente. Posso baixar? Está feito? Bom, momento final. Dois passos. Primeiro, não se esqueçam de aparafusar o tampo a esta cantoneira senão o tampo vai cair. E o segundo passo, o nosso triângulozinho para travar os pés. Depois de aparafusado, o que é que vamos fazer a seguir? lixar Dar o verniz e fica pronto.